Você quer engrossar suas coxas de maneira simples? Eu vou ensinar aqui a dica correta para você fazer isso e no final do vídeo eu vou passar uma receita que o nosso nutricionista gentilmente cedeu aqui para o canal para que você ganhe massa magra para suas coxas. Primeira coisa que você vai precisar fazer, ficar com os pés, deixa eu pegar o peso primeiro aqui, ficar com os pés assim, a largura do seu quadril, então você vai ficar com as suas coxas e suas pernas afastadas à largura do quadril vai posicionar ambos os pesos à frente um pouco das suas coxas, assim como eu coloquei o peso e você vai fazer o seguinte movimento, vai flexionar o seu tronco à frente dessa forma fazendo uma pequena flexão do joelho, colocando o bumbum lá atrás e volta à posição inicial isso vai ajudar não só a pegar as suas coxas, como também os seus glúteos. Você colocou, vou ficar aqui assim, ó, enviesado, que é para você ter uma boa visualização. Você vai descer, projetar o bumbum lá atrás, flexionar um pouco as coxas e volta. Faz só esse movimento. Agora, eu vou ensinar a você... O número de séries indicado para cada segmento, seja para o iniciante, seja para o intermediário ou seja para o avançado. E no final de tudo, vem a cereja do bolo, que é a dieta que o nosso nutricionista aqui, parceiro do canal, montou para você. Vamos lá. Se você for iniciante, o ideal é de uma a duas séries do máximo de repetições que você conseguir fazer. Agora, se você é intermediário, você pode trabalhar neste exercício, lembrando que você não pode sobrecarregar a sua lombar. Lombar, cuidado, não sobrecarregue. Então, escolha um peso que você consiga fazer, sinta suas coxas e sinta o seu glúteo. Professor, não tenho peso, eu vou falar daqui a pouco, mas presta atenção. Intermediário, pode pegar de três a seis séries, de três a seis séries do máximo de repetições que você conseguir e se você for avançado como eu eu gosto de trabalhar esse tipo de treinamento no mínimo oito séries no mínimo oito séries para trabalhar bastante esse tipo de treinamento aí vamos lá a segunda etapa qual é a segunda etapa que era o que vocês estavam me perguntando Alimentação. Professor, qual alimentação? Eu, conversando com o um nutricionista, fizemos esse projeto ele mandou a dica. Uma vitamina super fácil de se fazer, que é altamente proteica. Você vai utilizar 400 ml de leite, duas a 3 bananas prata, ou da sua preferência, pode ser banana maçã também, não tem problema nenhum, o sabor só é diferente. Vai utilizar o equivalente a 30 gramas de amendoim, sem casca, não é torrado, mas é sem casca, mas se você gosta do amendoim com casca, como eu gosto, pode utilizar e não pode ser salgado, tá bom? Amendoim cru, sem problema nenhum. E você pode utilizar também acrescentar aveia, que é o equivalente a 5 ou 6 colheres de sopa de aveia, 400 ml de leite, duas ou três bananas prata ou banana maçã. Além disso, você pode utilizar o amendoim, e podendo chegar até 5 ou 6 colheres de aveia. Vai depender do seu gosto e da consistência da sua vitamina. Joga tudo isso no liquidificador, põe umas pedrinhas de gelo, bate após o seu treino, isso aí é um pós-treino hiperproteico, para te dar o máximo de proteína e você vai conseguir atingir seus objetivos. Aí a última questão que vocês devem ter, que eu recebo muito dos meus alunos, é o seguinte, professor, não tenho peso. Dá para fazer sem peso? Dá, dá para fazer sem peso. Você pode ficar com as mãozinhas assim à frente. Vou ficar aqui enviesado para que você consiga enxergar. Dobrou a perninha, jogou o bumbum lá atrás. Ó, você tem que sentir que o seu glúteo vai lá atrás e volta à posição inicial. Sentiu que o glúteo foi lá atrás, voltou à posição inicial igual a resultado. Mais uma dica que vale ouro. Gente, eu passo para vocês as dicas sem enrolação, é direto ao ponto, que é para você ter resultado. Eu não vou aqui contar história, não. Estou passando para você o que eu faço no meu dia a dia. Não só dos treinamentos, com carga, é claro, mas também o tipo de alimentação, tá bom? Então, se você quer o acompanhamento durante um ano, pagando 43 reais por mês, vai lá embaixo na descrição desse vídeo que tem o um link para você adquirir o programa completo de treinamento lá no Hotmart, tá bom? Ou, se você quiser um cardápio voltado para o ganho de massa magra, também tem um link aí na descrição. Muito obrigado pelo seu carinho. Até nosso próximo encontro.